Yo, yo, yo Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Tádia pra quem me conhece Também eu sou a para pra quem não me conhece Hoje eu tô aqui com o meu Olaf pra mais um Tea Time Sim, hoje tem mais um Tea Time aqui no canal E hoje eu vou fazer algumas perguntinhas Fazer não, né? Eu vou responder algumas perguntinhas aqui pra vocês Também peguei algumas perguntinhas que vocês fizeram no Youtube E algumas perguntinhas assim, lá. que vocês sempre fazem pra mim A primeira pergunta é da Arroba Fotografastes Tá falando Não sei se você está no Japão, mas como é viver aí, tipo... Dê pontos positivos e dê pontos negativos Bom, eu ainda tô morando no Japão E o ponto positivo que eu dou aqui pro Japão é, é... Super calmo, super. Não tem muito o que falar, assim, porque é tão bom, é tão tranquilo, é tão legal aqui que as coisas também estão, são super acessíveis. Não é que são baratas, todo mundo fala, ah, as coisas do Japão tudo barato. Não, não é que é tudo barato, gente. Tem daqui não é tudo barato. É que são bem. O preço são bem justo, assim, vamos dizer. E é... não é uma coisa absurda, assim, tão absurda. Sabe? Eu que fiz essa parte aqui, ó Toda minha... Tô toda amassada minha roupa mas... É eu que fiz essa parte do cabelinho E eu uso pra dormir hoje, gente E vai sair com uma roupa amarela desse jeito, né? Voltando à pergunta O ponto negativo daqui é que eu... Pra mim, é a comunicação japonês também a leitura Porque eu não sou muito esforçada Então, quem se esforça, né? Fala bem, super bem, entende super bem Mas eu não tenho tanta facilidade assim tudo tô... Opa, hello, what's up? Falou? Que faculdade vai cursar? A faculdade que eu vou cursar ano que vem, só ano que vem. <risos> é artes. É, tem vários tipos de artes nessa faculdade, mas verdade na verdade não é faculdade, é que chama curso técnico. É semongaco que fala aqui. Então, eu não sei, é bem diferente como traduzir semongaco, mas todo mundo fala que é curso técnico, então é curso técnico. Dizer como que é do Brasil é quase a mesma coisa, mas parece pelo que eu ouvi falar, eu ouço falar sobre o curso técnico do Brasil. É bem, então é bem diferente do Japão. E quando eu começar, eu posso falar um pouco mais, sei lá, como está indo, como que é. A Alaska perguntou, você usa Glicopan? E manda um beijo pra mim no próximo vídeo. Um beijo, Alaska. Tenho uma coisa pra falar. Bom, muito obrigada. <risos> Porque você é uma das primeiras a responder nos meus... To... Não, praticamente quase todos os vídeos. Você... você comenta quase todos os meus vídeos. Então, muito, muito obrigada por comentar. Ela falou se eu uso Glicopan. Sim, não uso não. Ela <risos> que... Que eu falei assim. é, não usa glicopan. Eu, na verdade, quando eu li essa pergunta, nem sabia o que era glicopan. O que é glicopan de comer? Bom, pra quem não sabe, é um produto pra cachorro. Não sei quem inventou de passar isso no cabelo e deu certo. Dá tá muito certo. Eu já vi bastante resultados, tipo, antes e depois. E deu super certo. Tipo, o cabelo ficou ó uma coisa maravilha Um liso, natural, maravilhoso Eu tentei procurar aqui no Japão sobre Glicopan Não achei <risos> Mas não nunca usei Glicopan mas, Porém, eu quero usar, eu quero testar no meu cabelo O Matheus Soares também falou pra mandar um beijo pra ele Porque ele assiste todos os meus vídeos Um beijo, Matheus São poucas perguntas, né? Mas se você quer deixar alguma pergunta Você fala, ah, eu quero ter uma curiosidade aqui pra Tati Ou tags, é, desafios, essas coisas assim Qualquer coisa, coloque aqui no comentário que eu vou estar tá lendo, eu vou estar tá respondendo também Dá um dedão assim Pra cima aqui nesse vídeo Se inscreve aqui no canal também pra... E é isso, gente, eu vou indo Porque, né, não quer ficar muito longo Esse vídeo Então um beijo, gente, e até mais Peraí, eu tenho alguma coisa pra falar Enfim, ping, tchau